a criação de todas as coisas. A história da criação nos foi contada de forma resumida no primeiro capítulo de João, quando foi dito, no princípio estava o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. O agora, este exato momento é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade de um desejo. O verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesmo não possui realidade, pois o eu sou ou a consciência de ser é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-la. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João, ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo, ou o desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então sua forma, dando vida à sua concepção ou ressuscitando aquilo o que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedires, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Mateus 18, versículo 19 Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Sabe então que você sempre está comandando a si mesmo mesmo sem o uso das palavras eu sou, se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a se sentir ser saudável, no exato momento em que a sua sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordarão, ou seja, eu sou e saudável concordarão em um só. Este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo, neste caso saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim, você pode entender por que Moisés declarou Eu sou me enviou a voz, pois quem além de mim, além do eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim, não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou... Se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser, você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente Moisés declarou, eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas, ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser ou concepção de si mesmo. Para fazer isto, você deve desviar sua atenção para longe de tudo o que agora for um problema ou limitação e foque apenas em ser, ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo, eu sou. Não condicione esta consciência ainda, apenas declare-se ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face, sem forma. Quando esta expressão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, de forma e aspectos a sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser. Você vai descobrir, dentro desta profunda essência de si, que todas as coisas são divinamente possíveis tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência este é um convite que nos é feito das escrituras a ficar ausente do corpo para ficar presente ao senhor segundo Coríntios capítulo 5 versículo 8 o corpo é a sua antiga concepção de si mesmo e o Senhor é a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos, em verdade, em verdade, eu os digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. João 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando a sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo destruindo as coisas ao seu redor é mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência. E você manterá este reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que é em sua consciência. Ok pessoal, voltaremos aí no próximo áudio, dando continuidade ao livro, ao seu comando de Neville Goddard. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê um like, compartilhe este áudio, áudio vídeo né, audiobook e se inscreva. Clique no sininho para que você venha receber novos vídeos que estaremos postando sempre. Um forte abraço e muito obrigado.